Uma máquina verde, um avião verde, vai atropelando seus adversários. Mas para chegar até o bi, é preciso passar por um tetracampeão. River, River Plate e Palmeiras, direto da Argentina. O primeiro passo para chegar à final começa nesta terça, 9h15 da noite, aqui no SBT.